Vou mostrar para você agora um detalhe primordial, tá certo, que vai aumentar muito a durabilidade da minha estrutura, ou seja, o tempo de vida dela. Isso porque, quando a gente fala do aço galvanizado, aquele aço prateado ali, ele é um aço que ele dura muito, mas ele é meio chato. Ele dá a reação química com alguns materiais. Um desses materiais é o cimento. Por isso que a gente precisa proteger sempre o nosso aço, né, do contato com o cimento. O que, que a gente tá fazendo? Eu tenho o meu radiei aqui, eu tenho a minha estruturação. E aí eu tenho, né, a minha cinta corrida aqui, o meu bloco preenchido, baldrame. Como vocês quiserem chamar, Para mim tanto faz, tá certo? Em cima desse baldrame eu vou apoiar aquela minha estrutura de piso. Beleza? E aí o que, que eu faço para proteger a minha estrutura desse contato com o cimento? Eu tô aqui, ó, colando manta asfáltica. E eu vou colar a manta asfáltica em cima de toda, toda, toda, toda, toda a estrutura aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma eu posso apoiar minha estrutura de piso sem medo do contato com cimento e eliminando todo e qualquer risco que eu posso ter, né, de reação química que vai dar uma futura corrosão na nossa estrutura. Então aqui a gente está eliminando riscos de corrosão. Bye. -bye.